A chamada Fórmula 1B voltou a ter boas disputas na temporada 2022. Alpine e McLaren brigaram pelo quarto lugar até o fim, com os franceses saindo em vantagem. A Alfa Romeo começou forte e caiu. A Aston Martin começou mal e subiu. A Haas sobreviveu. A Alfa Tauri foi um fiasco. E a Williams continuou mal das pernas. Eu sou Gabriel Curtista, estou aqui com João Pedro Nascimento para falar do pelotão intermediário na nossa retrospectiva da Fórmula 1 2022. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo da nossa retrospectiva 2022. Estou aqui com o João Pedro Nascimento, a gente vai falar do pelotão intermediário da Fórmula 1, a Fórmula 1B. JP sem perder tempo, é, pedindo os likes para vocês que estão assistindo a gente, a inscrição no canal, nos dois canais do Grande Prêmio, os comentários, ativem o sininho para vocês ficarem por dentro de tudo que rola nos canais Grande Prêmio. E eu já começo sem perder tempo, JP. Alpine levou a Fórmula 1B, ficou no G4. O que, que a gente pode tirar dessa temporada da equipe francesa que perde Alonso para 2023 e ganha Pierre Gasly? Bom, primeiramente, é, boa tarde, Gá, pessoal que está assistindo a gente. É, bom, vamos lá, sem perder tempo, a Alpine, esse ano, saiu com esse quarto lugar é, do, do campeonato do, de construtores e, e pode, na, minha, na minha visão, pode-se dizer que até, de certa forma, é, no lucro, porque apesar de ter um carro claramente em condições de ocupar esse quarto lugar é um carro que não deixava em nada a desejar para as equipes que vinham ali atrás principalmente a McLaren que estava disputando é, com ela por essa quarta posição a Alpine deixou muito a desejar em termos de confiabilidade é, ao longo da temporada o chefe da equipe o Otmar Sofnauer já tinha dito inclusive que a equipe ele, ele reafirmou isso em Interlagos inclusive que a equipe tinha focado na potência do motor Renault e deixado de lado realmente a confiabilidade. Isso se comprovou na temporada. Foram oito abandonos, seis deles do Alonso, que deixaram claro né, que ele conseguiria mais do que aquele nono lugar, conseguiria somar mais do que aqueles 81 pontos e dar uma folga considerável ali para a McLaren. É claro que não tinha carro suficiente para chegar ali no top, no top 3, para ameaçar a Mercedes ainda, mas foi uma temporada em que a Alpine conseguiu sim subir de rendimento e precisa resolver essa questão da confiabilidade, para conseguir subir de patamar novamente no ano que vem e, enfim, entregar tudo aquilo que se espera aos seus pilotos, porque o Alonso, por exemplo, poderia ter pontuado muito mais em 2022 do que ele pontuou. Na minha visão, foi o piloto que deveria ter ocupado aquele sétimo lugar do Lando Norris, daqueles que ficam fora né, do top 3 da Fórmula 1. Para a gente falar rapidinho então também dos pilotos da Alpine. Você citou a confiabilidade e, de fato, a confiabilidade da Alpine deixou muito a desejar e permitiu essa briga com a McLaren, que era uma briga que, na, no potencial dos carros e até dos pilotos, considerando que o Ricardo foi muito mal, era uma briga que não deveria ter existido. Eu queria que você falasse um pouquinho, JP, sobre o Ocon e sobre o Alonso. Bom, o Alonso, começando pelo piloto que não vai estar na Alpine no ano que vem, né o Alonso é, iniciou um verdadeiro uma queda de dominóis ali na, na, na Fórmula 1, com a saída dele para Aston Martin. E, na minha visão, esse ano de 2022 do Alonso, é, foi para mostrar que ele tem potencial, sim, para estar tá na Fórmula 1, mesmo sendo um veterano, mesmo estando né, aos 40 anos de idade, mesmo tendo passado por todo esse processo desgastante de renovação com a Alpine, é um cara que extrai demais do carro, é um cara que se colocou no mesmo nível do Ocon e, em determinados momentos, acima até da temporada. Como eu disse... É, foram seis abandonos do Alonso num campeonato de 22 corridas. É um número muito expressivo. A gente lembra de alguns, inclusive, simbólicos, como no México, é, principalmente. Aquele que ele realmente sentiu que foi o pior da temporada. Então, o Alonso, é, assim, temporada a se destacar. Eu achei um excelente ano. É, coloquei, inclusive, entre os cinco melhores pilotos do campeonato, porque acho que fez... Até mais do que era possível com esse carro, conseguiu levar, a. a conseguiu passar por cima desses problemas de confiabilidade da Alpine e conseguiu um bom resultado. O Ocon aproveitou esse ano para deixar claro que ele vai ser o cara que vai liderar a equipe a partir de 2023, ou que pelo menos ele quer ser esse cara, porque a Alpine vai ter o Pierre Gasly chegando e o Pierre Gasly certamente não vai abaixar a guarda pro o Ocon. Então, é apesar de ter elogiado bastante a temporada do Alonso, eu também acho que o Ocon teve um excelente ano esteve ali no mesmo nível, foi um piloto muito seguro, um piloto bem consistente e a única coisa que ainda me preocupa um pouco no Ocon é a capacidade dele de obedecer às ordens de equipe quando ele não é o piloto privilegiado na situação, tirando isso o piloto absolutamente rápido e que eu acho que tem tudo o que é possível para liderar a equipe junto ao Gasly é, a partir do ano que vem, a ver como será a relação entre eles Espero que bombástica, eu acho que a Alpine vai ter muito trabalho para domar esses dois pilotos que não se gostam há mais de década. JP, McLaren agora, que foi um verdadeiro exército de um homem só. Lando Norris carregou esse time nas costas, mas para a gente não ficar só descendo a lenha na McLaren, é, o mesmo elogio que a gente fez para Mercedes na Fórmula 1A. A McLaren era meio que um tanque de guerra, era muito difícil de quebrar e por isso ela durou até o final nessa briga com a Alpine. Excelente, é, a, a, foi justamente essa questão da confiabilidade da McLaren que permitiu uma briga que não deveria ter acontecido se arrastasse até o final do campeonato, quem olha para a tabela de construtores e vê que a McLaren terminou 14 pontos atrás da Alpine acha que houve uma briga de fato ali mas, na verdade, o carro da Alpine era consideravelmente superior ao da McLaren em termos de ritmo, de velocidade, em termos de pilotagem também, porque é, apesar de ter o Norris mais uma excelente temporada, é, o Daniel Ricardo não, não disse a que veio, fez um 2022, na minha visão, pior do que o 2021. Então, assim, a McLaren conseguiu é, passar por cima desse déficit de ritmo, é, colocou tudo na questão da confiabilidade e isso se pagou, porque no final das contas, é, como eu até afirmei em outro programa aqui, aqui do, do TTG último último TTGP que a gente fez é, na temporada, a McLaren poderia ter vencido uma disputa com um carro muito mais forte do que ela se ela tivesse dois pilotos, porque faltaram 14 pontos. É, a diferença do Lando Norris, que somou 122, para o Daniel Ricciardo, que somou 37, é surreal. Então, a gente consegue imaginar que ele poderia ter somado mais 15 pontos nessa temporada, que não seria nada demais, e, e a McLaren teria vencido uma batalha que não deveria ter vencido contra a Alpine. Então, é, tem que se levar, esse ponto é de se destacar. A McLaren teve uma confiabilidade de se respeitar em 2022, mas precisa subir o ritmo para o ano que vem. A gente vai fazer agora dois contrastes. O primeiro contraste é Alfa Romeo e Aston Martin. JP, queria que você falasse dessas duas equipes pelo seguinte. A Alfa Romeo começou muito bem e fez quatro pontos do GP do Canadá para frente. E a Aston Martin, por outro lado, começou muito lenta, principalmente em classificação, e terminou o ano em ritmo de corrida próxima de Alpine e McLaren. O que você achou da temporada dessas duas equipes? Bom, Alfa Romeo iniciou a temporada, a gente se comentava muito sobre o peso do carro, se comentava muito que era o carro mais leve da Fórmula 1, começou dando alguns indícios de que, enfim, subiria de verdade o ritmo em relação ao ano passado, mas já é, fazer um paralelo de certa forma é, é um pouco diferente, mas até um comparativo para manter né, até a, a questão da, da, da, da comparação. A Alfa Romeo sofreu demais com a questão da confiabilidade também em 2022, é algo que precisa ser destacado. A Alfa Romeo chegou a ter uma sequência de quatro abandonos seguidos entre França e Holanda, isso é uma coisa que é inaceitável para alguém que está brigando ali por uma posição no Mundial de Construtores, e o mais, o mais é, é, que mais me chamou a atenção na temporada foi que a, a Alfa Romeo conseguiu duas sequências com duas corridas completas. E isso é um absurdo, que foi no início do campeonato, entre a Austrália e Imola, e depois no final, o Brasil e Abu Dhabi. Tirando essas, essas sequências, Alfa Romeo não completou duas corridas seguidas sem pontuar. Acho que isso diz muito sobre a colocação da equipe no campeonato. A Aston Martin é, ela é a equipe mais paradoxal da Fórmula 1, porque ao mesmo tempo em que ela diz que quer ser uma equipe vencedora, quer ser uma das potências da categoria no futuro, gasta dinheiro, bota investimento ali, me parece que o sonho do Lawrence Stroll não é ser campeão da Fórmula 1, é dar uma vaga ao filho dele no grid. Então, é a Aston Martin, ela, ela, a cada ano que passa, ela me passa essa impressão de uma equipe que precisa se livrar dessas amarras para ir em frente, porque, mais uma vez, chegou numa temporada em que ela cai de rendimento. Desde que fez aquela temporada histórica como Racing Point, 2020, somou 195 pontos com quarto lugar, eles só vão perdendo rendimento de ano a ano. Foram 77 em 2021 e agora 55. Então, é, ainda que tenha tido um final de temporada melhor do que foi o início, precisa melhorar muito para o ano que vem, porque o investimento não, não condiz com o que a gente vê na pista. O outro contraste, JP, a que tinha cara de que ia falir durante a temporada e consegue terminar em oitavo na frente da AlphaTauri, que falava em chegar no G4. Essas duas equipes e uma, um tiquinho de Williams, porque eu Inicialmente não merece muito comentário. É, a Raiz, na verdade, eu vejo como um lucro essa temporada de 2022, porque depois do, do terror que foi 2021, em 2021, que a, a, a equipe já estava focada nesse ano, ganhar dois lugares ali na, na, no Campeonato dos Construtores, em um ano, em, que, em, em uma categoria em que você é a equipe que tem uma dificuldade absurda de conseguir é, atualizações para o carro, que foi o pior problema da Raiz esse ano. É uma equipe que tem problemas financeiros, sim, não é, não é nem que tenha problemas financeiros, mas que não tem o mesmo aporte né, da aquelas que competem com ela ali. Então, começou a temporada com o quinto lugar do Magnussen, vai parecer que realmente ia subir de patamar, mas é, é uma equipe que tem muita dificuldade de andar à frente, é uma equipe que tem muita dificuldade de sair é, de um ponto de estagnação, de sair do ponto morto, conseguir melhorar o carro, né, e, e ir em frente, e ainda contou é, com, com dois pilotos que foram fizeram uma dupla bastante desequilibrada, na minha visão, esse ano, então, ainda que tenha é, contado com a maior surpresa da temporada, daquela pole do Magnussen no Brasil, por outro lado, a gente viu a, a equipe durante muito, muito tempo da temporada preocupada com o futuro do Schumacher, que já que quebrou três carros em 2022, né, e ano que vem, eles optaram por ir por um caminho diferente, vão focar na experiência, querem somar mais pontos, e aí vamos ver se vai pagar, né? Se, porque a gente sabe que a Haas, pelo menos na minha visão, tinha condições de tomar mais pontos do que conseguiu em 2022. Então vamos ver se vai conseguir em 2023 com uma dupla bem mais experiente. Né. E por fim, a Alphatauri, né? Restando ele só o Williams, a Alphatauri veio pra, pra, depois de uma temporada muito boa em 2021, né? Fez um carro, é, um foguetinho, como a gente chama. Chegou em 2022 realmente muito abaixo do nível. É, eu, eu enxerguei até, de certa forma, uma impaciência do Pierre Gasly ao longo de boa parte da temporada, e principalmente depois que ele fechou com a Alpine, acho que encheu o sapo mesmo, é, não é uma equipe que só construiu um carro lento, é uma equipe que deixou a desejar muitas vezes em estratégias de corrida, em pit stops dos seus dois pilotos, não mais os dois, enfim, é, acabou se sabotando, não só na construção do carro, mas se sabotava muitos, muitas vezes na pista também. E isso acabou se traduzindo na, na classificação do campeonato. Realmente, acho que não tinha potencial ali para fazer melhor. Talvez, se o Gazi tivesse um companheiro de equipe do nível dele, a, a, conseguiria levar, fatal alguns degraus acima. Mas isso até, de certa forma, acho que ia é é a, a fraqueza as fraquezas do carro. Por fim, a Williams que liderava né, o pelotão de trás da Fórmula 1 até o ano passado, andou para trás de vez em 2022 e terminou ele no oitavo lugar. É, a Williams, que sofreu com problemas financeiros nos anos recentes, já não é mais um problema que a equipe tem atualmente, foi, comp foi comprada por um fundo de investimentos. Então, é, não querendo comparar as duas equipes, mas assim como a Aston Martin a Williams precisa fazer valer o investimento. Porque não é como se fosse é, uma Ferrari, uma Red Bull, uma Mercedes, né, que tem to todo o dinheiro à do mundo à disposição, mas também não, não vive a situação da Rádio, por exemplo, é, e é uma equipe que deveria ter, ter ap apresentado, pelo menos, situações de competitividade melhor em 2022. Ficou muito abaixo e a Williams só se destacou em 2022 quando veio um piloto de fora do grid, que foi o Nick Debris, ou quando o Latif batia e era destaque pela, pelas latifadas. Então, é, enfim, deixou demais a desejar, esse último lugar é muito merecido e precisa, pô, precisa jogar esse carro fora e começar do zero para o ano que vem, porque foi um desespero total esse 2022. Perfeito, JP! É, a análise do pelotão intermediário está aí, a Williams vai crescer no ano que vem, a Alfa Tauri vai parar de passar vergonha e de errar a estratégia, Aston Martin vem para o bolo com a Alpine e McLaren e a Alfa Romeo vai parar de quebrar? Deixem tudo nos comentários, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, eu agradeço demais ao JP, agradeço a você que assistiu o vídeo e acompanhe a Retrospectiva 2022, do grande prêmio que não para. Tchau!